sobre decisões para a gente poder mudar de vida e a primeira coisa que acontece com uma pessoa que deseja mudar de vida, ou seja, que deseja empreender, é exatamente a decisão. Ela primeiro decide empreender e como ela vai fazer isso, né? Porque, por exemplo, ela vai empreender com ou sem dinheiro, não importa se ela tem ou se ela não tem dinheiro, porque ela vai empreender de qualquer forma, ela vai dar um jeito. <risos> e quando essa pessoa decide isso, acontecem algumas coisas bem interessantes, tá? O cérebro dessa pessoa, ele já começa a se conectar com coisas, ou seja, ele já começa a sair dessa vida que ele tá atualmente e ele já começa a pensar naquilo que ele quer, né, no, no negócio que ele quer montar. E isso é bem interessante, ele já começa, é como, se ele, é como se ele já saísse daquele pensamento padronizado. Eu não sei se vocês sabem, mas a nossa sociedade, ela pensa um pouco padrão, né, a gente é criado para estudar, fazer uma faculdade, trabalhar, né, e não tem, não tem a questão de empreender, ela não tá no padrão da sociedade, porque no geral a sociedade ela quer isso, ela quer te criar para você ter o teu salarinho lá por mês, nada mais do que aquilo, né, e, e aí quando você decide empreender, você começa, quando você decide mudar de vida, você já começa a pensar em algumas coisas, né, ou com ou sem o dinheiro, como eu acabei de falar, você se conecta com o que você quer fazer. Não importa se você ainda está trabalhando no teu emprego atual ou não, né? Ou, por exemplo, se você tá pegando um ônibus lotado, não interessa mais. Porque na tua cabeça, você não quer mais aquilo ali. Aquilo ali para você é provisório. Daqui a pouco é como se fosse passageiro, não importa. Então, todo, todos os percalços que você vai começar a ter... Não importa, porque no teu pensamento você já mudou de vida, você só não está lá ainda, mas você já vislumbra aonde você quer estar, né? Você pensa assim, eu tô aqui, mas eu quero sair daqui, eu vou sair daqui, né? Então isso é bem interessante. Você começa a pensar, eu não quero mais isso pra mim. Isso não faz parte de mim, isso é provisório. <risos> então, olha só que interessante quando você começa a, a descobrir que você quer empreender, que você quer, de fato, mudar de vida. né? Você já está bem alinhado que você decidiu empreender. A grande verdade é essa. A tua mente ela já está lá no, no lugar que você decidiu, no empreendimento que você decidiu né no, no negócio que você quer montar você não tem esse negócio ainda mas você já você na verdade você já tem ele aqui ó inteirinho na sua cabeça você já montou todo esse negócio e aí as suas ações elas começam a, a ser tomadas baseada nessa empresa que você quer e, e, e mesmo mesmo você estando ainda na situação que você está você pode engolir sapo, você pode pegar o ônibus lotado, não tá, você não tá nem aí, porque é provisório. Isso, isso é algo que você sabe que você tá passando, que você vai passar, mas você sabe que é provisório. Nada vai te impedir de conseguir empreender. A grande verdade é essa, é como se virasse uma chave. É exatamente isso. E aí você pensa assim, bom, os boletos estão chegando e pode ser que você nem tenha dinheiro para pagar, mas você pensa, é só por agora, é só por enquanto. Daqui a pouco a situação vai melhorar. Muitas vezes você ainda passa por aquele processo da tua família enchendo né, as tuas paciências, por você querer mudar por você querer conquistar um, um espaço que é só seu, que depende só do seu esforço, né, no empreendedorismo. E você sabe que é só por enquanto. Deixa a família falar, deixa a família reclamar, <risos> mesmo que você não tenha dinheiro para pegar ônibus, para colocar gasolina no seu carro, né, para você ir trabalhar. Você sabe que é só por enquanto, porque você já decidiu mudar de vida, né? Porque o empreendedor, ele já decidiu mudar de vida. Então, para ele, qualquer coisa é provisório, é só por aquele momento, né? E aí vem um negócio bem interessante. Então, grave bem isso que eu vou falar, tá? Nada vai mudar o teu pensamento. Quando você já decidiu, ninguém vai conseguir mudar você. Por isso que é muito importante você tomar a decisão de mudar a sua vida, né? Se é, se é através do empreendedorismo, tenha isso muito alinhado na sua cabeça, né? De mudar, porque aí ninguém vai te parar mais. E outra, ao invés de você ficar se vitimizando com essas mudanças, né? você acaba se acalmando, você, a tua mente, ela já aceitou que você quer mudar de vida, porém, você ainda não chegou lá, né? Você tá nessa transição, você tá nessa mudança, mas a tua mente já aceitou. Então, isso é muito legal, porque aí você não vai mais ficar se vitimizando. Então, qualquer problema que venha acontecer... Você vai lembrar daquela palavrinha maravilhosa: é provisório. <risos> Eu brinco, mas é a mais pura verdade. Você pode estar tá quebrado, você pode estar tá zerado de dinheiro, mas você vai saber que é por enquanto. Porque as coisas começam a acontecer, né? O fluxo começa a acontecer. Então você começa a. Você começa a, a encontrar com pessoas que têm o mesmo propósito, né? Não, não exatamente o mesmo propósito que você, mas, de repente, pessoas que estão no mesmo pensamento que o seu. Então, se você está num pensamento de empreender e nada vai te parar, você vai começar a encontrar pessoas que podem te ajudar nessa caminhada, seja parceiros, seja é, pessoas que você possa fazer as famosas permutas, né, que são trocas de, de serviço. Então, isso tudo começa a, a acontecer. Por quê? Porque você traçou uma meta e isso faz você se sentir fechado nesse propósito que você traçou. Então eu volto a repetir, mesmo diante de qualquer dificuldade, qualquer pedra no seu caminho, você não vai sair desse propósito, porque na tua mente você já decidiu o que você quer empreender, né? você já decidiu que o que você quer ser. E o que você vai fazer para chegar lá, né? E outra coisa, que é bem importante, tá? Você precisa ter isso também muito bem alinhado. É tudo provisório, mas você tá trabalhando. Você tá agindo para sair dessa situação. Você não tá abandonando o teu trabalho. Você não tá abandonando tudo. Você simplesmente continua trabalhando para conquistar a decisão que você acabou de tomar, né, de realmente mudar de vida e, e não pense que você você vai você vai simplesmente sentar e vai decidir isso tudo, né, que você decidiu isso tudo e como um passo de mágica vai acontecer o, o a empresa certa, né? O, o, não a empresa, mas o formato certo de negócio simplesmente vai cair no teu colo. Não, meu filho, não, não, não, não, minha filha. É muito trabalho aí, tá? Você vai ter que trabalhar muito, você vai ter que se esforçar bastante, porque o, o, o empreendedorismo é isso, né? É, você precisa se esforçar, você precisa se planejar, você precisa colocar no papel onde você quer chegar a curto Médio e longo prazo. Não, não é só você, ai, ah, decidi, a Josi decidiu empreender e, e pronto, vai, vou ficar sentadinha lá esperando o negócio acontecer, não vai acontecer, tá? Desculpa, mas não vai acontecer. Você precisa sim traçar um plano, tá? E outra coisa que é bem importante também, é, essa live, na verdade, ela é uma live de de bastante dicas assim para poder, poder abrir um pouco mais aí a sua cabeça do que é o empreendedorismo né e, e isso vindo de quem tá de quem tá à frente do negócio porque eu empreendo há sei lá cinco anos mais ou menos e até hoje eu continuo ali traçando as minhas metas até hoje eu continuo colocando em prática tudo isso que eu venho traçando, é, é um trabalho, gente, que não acaba nunca. <risos> Olha só que legal, né? Não acaba nunca. E outra coisa que é muito importante também, não espere nada de ninguém. A gente é, acaba se frustrando muito, né? Por quê? Porque a gente começa a esperar coisas, do governo, a gente começa a esperar coisas do papai, da mamãe, né? Dos irmãos, daqueles amigos, né? Aqueles amigos que estão que ali ajudando a gente o tempo todo. Mas é importante você parar de esperar isso das pessoas. É, é você, é o teu sonho, é o teu negócio, né? É... É o valor que você coloca nele, porque as outras pessoas elas não vão elas não vão colocar esse mesmo valor que você coloca. As outras pessoas elas vão olhar isso e tanto faz como tanto fez, entende? Porque elas não estão ali, não, elas não estão exper experimentando é, isso. É, é seu, é você que tem que fazer, né? Então esse é um conselho que eu dou para você. Não espere nada de ninguém vai lá e faça vai ser difícil vai vai ser difícil empreender não é a oitava maravilha do mundo mas é gratificante é maravilhoso você cuidar do seu próprio negócio você ter o seu negócio você fazer o seu negócio crescer você e, e isso isso que futuramente você pode até vender o seu negócio porque eu costumo dizer assim. A gente, quando empreende, a gente não pode ter apego demais do nosso negócio. Por quê? Porque um negócio, quando ele tá no mercado, se ele é bom, ele desperta interesse em outras empresas. Olha aí o caso desses das grandes coisas que já aconteceram no mercado. O WhatsApp, por exemplo. Se a pessoa tivesse apego pelo WhatsApp ela não teria ganho bilhões, porque o Zuckerberg comprou o WhatsApp por uma bagatela aí de alguns bilhões. O Instagram é a mesma coisa, o Zuckerberg também comprou o Instagram por bilhões. Não vou saber dizer para vocês o valor exato, mas eu devo ter algum vídeo aí no meu canal falando sobre isso. Então é muito importante a gente não ter apego, você tem sim, que será apaixonado por aquilo que você quer fazer, né? Pelo negócio que você quer montar, porém você não pode ter apego por aquilo. Porque se aquilo for bom, uma hora ou outra vai aparecer aí um, um grande player do mercado ou uma grande corporação querendo comprar o seu produto. Então saiba disso, tá? É... Outra coisa que é bem importante é você... Ter sempre em mente, quando você tá lá trabalhando, né, você tá lá no teu emprego, é você ter sempre em mente que você pode muito mais do que aquilo, você merece muito mais. Você merece ser feliz, você merece uma vida abundante, você merece viajar, né, você merece dar uma vida melhor pros teus filhos, você merece ter uma vida maravilhosa, e isso você vai conseguir quando você decidir mudar de vida, quando você decidir empreender, ou quando você decidir trocar de emprego, por exemplo. No nosso caso aqui, a gente está falando sobre o empreendedorismo, não mudança de emprego, tá? Mas pode ser também, porque acontece que muita gente recebe boas propostas aí para trocar de emprego mas a pessoa fica, ai meu Deus, e agora? Ai será? E se não der certo? O que, que eu vou fazer? E se eu perder o emprego atual? Coragem gente, vamos ser mais corajoso. A gente não pode perder as nossas oportunidades. A gente não pode perder oportunidades por medo. E o que, o que eu mais vejo aí é gente com medo. Isso eu vejo diariamente nas minhas redes sociais, através dos, dos, das mensagens que eu recebo, dos directs que eu recebo, de pessoas assim, Josi, é, eu quero muito empreender, mas eu tô com medo, eu tô com medo de investir o meu dinheiro, é, eu gosto muito de tal coisa, mas eu tô com medo. Gente... Não dá mais pra ter medo, a gente tem que meter a cara, a gente tem que, tem que fazer o negócio acontecer. Mas existe uma linha tênue aí, tá? Entre o medo e meter a cara. É, eu costumo dizer que na vida, na nossa segurança física, a gente precisa sim ter um pouco de medo, que é pra você não colocar a sua vida em risco, né? Então tem sim que ter um pouquinho de medo. Por quê? Imagine que você está na frente de uma cachoeira e você quer pular, mas o teu medo não deixa você pular e você acaba não pulando. Isso não é ruim. Isso não foi ruim. Por quê? Porque você não sabe o que tem lá embaixo da cachoeira. Pode ter um monte de pedra e você não sabe. O teu medo, muitas vezes, pode salvar a tua vida. Mas na questão do empreendedorismo... Você não precisa ter medo, você não pode ter medo. Por quê? Porque você pode estudar o que você quer fazer. Você pode se planejar para aquilo que você quer fazer. E como você pode fazer isso? Atra... Digamos assim, ó, você quer montar o seu negócio, você tem lá, digamos, uma poupança de 5 mil. Oh, com 5 mil dá para você empreender, inclusive montar franquias. Tem franquias aí de 5 mil reais. Mas você não quer montar franquia, você quer montar uma loja de, de bolo, porque você é uma cozinheira de mão cheia. Só que 5 mil para você montar uma loja de bolo não é tanto dinheiro assim, porque existe um investimento. E o medo tem que entrar aí: é o medo de você pensar, puxa, mas e o meu dinheiro, será que ele vai dar? Para quanto tempo vai dar? Quantos meses eu consigo me manter com esse, com esse valor que eu tenho? É aí que o medo vai trabalhar para você. Por quê? Porque se você tem medo, você vai colocar no papel. Você vai colocar no papel quantos meses você aguenta com esse dinheiro. Você vai colocar no papel o que você precisa fazer para duplicar esse dinheiro. Vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer? Então, nesse caso, o medo, ele é bom ele não pode travar você, você não pode ter medo de querer ter uma vida maravilhosa, de querer que os teus filhos tenham um futuro maravilhoso, mas você precisa se planejar, tá? E aí você me fala assim, Josi, tudo isso é muito lindo, né? É maravilhoso eu estar tá lá dentro do ônibus, toda espremida dentro do ônibus, dizendo assim, é provisório, é provisório, é provisório. Mas e daí? O que, que eu tenho que fazer? Que ações eu tenho que tomar? Para que eu possa sair de dentro desse ônibus que mais parece uma sardinha. Você precisa seguir esse raciocínio que eu vou passar para vocês aqui. Pensar acreditar e agir, tá? Quando você toma a decisão de mudar de vida, você vai ter que fazer algumas perguntas. Por quê? Como? Onde? E o que? Tá? Então repetindo, por quê? Como? Onde? E o que? Por quê? Aqui, gente, antes de mais nada, você precisa entender o que está errado. Por que que você precisa tomar essa decisão? Por que, que você está tomando essa decisão de mudar de vida? É por causa de dinheiro? É falta de ânimo? De prazer? Você não gosta mais do que você faz? Então você precisa analisar isso, né? Muitas vezes a gente empreende para ganhar mais dinheiro mesmo, porque tá difícil, né? A situação tá apertada e aí a gente precisa de dinheiro para melhorar né, a nossa vida. Muitas vezes, você não aguenta mais o trabalho que você tem, você está infeliz, por mais que você ganhe dinheiro, mas você está infeliz. E aí, o que, que acontece, gente? Quando a gente está infeliz, a gente começa a afetar o nosso emocional. E o nosso emocional doente, eu vou falar uma coisa para vocês, é pior do que uma doença física, é pior do que cortar o braço, é, é pior do que, do que uma gripe, uma gripe forte, é pior do que uma dor de barriga, porque o nosso emocional, quando ele tá afetado, a primeira coisa que, as duas primeiras coisas que acontecem né, com o nosso emocional, quando a gente não tá bem, é a ansiedade e a depressão né e é muito difícil você curar a ansiedade e depressão. Por isso é importante você cuidar dessa parte do ânimo e do prazer, no, na nossa pergunta aqui o porquê. E a outra questão do você não gosta do que você faz, isso é muito complicado também, porque quando você trabalha com algo que você não gosta, você não consegue produzir, você não consegue entregar um resultado, você não consegue bater as tuas metas de vendas, porque você não gosta daquilo, você não ama aquilo que você está fazendo. E, e, então, você precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Então, entendemos bem aqui a questão do porquê, a perguntinha que você tem que se fazer. Vamos, então, para a pergunta como... Aqui são as ações que você vai ter que tomar para mudar de vida. E eu vou te dar aqui alguns exemplos, tá? Você precisa fazer um plano, você precisa estabelecer no papel o que você quer fazer, quando você quer fazer, o que você vai investir de dinheiro, né? É, é, nessa, é nessa parte que você vai conseguir estipular se você pode sair desse trabalho para você partir somente para essa nova vida, né? Para essa decisão de mudar de vida, porque é aqui no planejamento que você vai conseguir ver a quantidade de dinheiro que você tem ou a quantidade de dinheiro que você não tem, né? É aqui no planejamento, tá? Outra pergunta que é dentro do como você se preparou você está se preparando para você dar esse novo passo? E como que você vai se preparar? Entender o mercado que você quer atuar. Digamos lá que você, você tem uma vontade lascada de se tornar coach. Você precisa se preparar. Você não pode ser coach do nada. Não pode ser terapeuta do nada. Você vai ter que fazer cursos. Você vai ter que ler livros. Você vai ter que aprender o que é ser coach. Qual é a, a função de um coach na, na vida de outras pessoas, né? na sociedade no geral. Você vai ter que se preparar, a, a, você vai ter que preparar a sua comunicação para você poder trabalhar como coach. Né? Então existe, existe isso, você tem que se preparar. Como você vai agir com tudo que você planejou? Você fez um plano, você se preparou, como que você vai agir? É tudo no plano, é no passo a passo. Você vai fazer um passo a passo de tudo aquilo que você pretende fazer. Estão gostando? Achou que era mamão com açúcar? <risos> Gente os maiores empreendedores aí do mercado, os maiores players do mercado, os maiores comunicadores do mercado, eles se planejam diariamente. É um é uma vida sem fim, na verdade. Sabe, de estudo de, de você estudar mercado, você estudar pessoas, entende? Então, é assim, não, não tem como você mudar de vida sem você estabelecer muito bem o que você precisa fazer, o que você quer fazer, como você vai fazer, onde você vai fazer, o que você quer fazer e depois colher os, os frutos, né? Então, a gente falou já do porquê, do como, agora vamos no onde, Aqui você precisa definir onde você quer atuar. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer segmento, isso quer dizer nicho. Aonde você vai trabalhar? Qual é o nicho que você quer atuar? Você já estudou sobre esse mercado? Você sabe quais são os pontos fortes e os pontos fracos desse mercado? Quando você decide onde... Você tem sim que saber qual é o segmento que você quer atuar. E eu tenho uma matemática muito, muito, muito básica para você saber qual é o seu nicho. Que não é nem matemática, na verdade, tá mais para humanas. É você simplesmente trabalhar com aquilo que você ama. Você trabalha lá na empresa tal, você é assistente administrativa. Mas você adora um cachorrinho, você adora bichinho. Você vai trabalhar no teu caminho, os cachorros, vem tudo seguindo você. Porque você gosta e eles percebem, certo? Calma lá que eu já vou explicar por que eu falei de cachorrinho. É exatamente isso. Você ama. Então, pra você... Para você trabalhar com algo e para você ter uma probabilidade de sucesso muito grande, esse algo precisa ser alguma coisa no qual você ama. Tem que ser alguma coisa que você pensa assim, eu vou ficar o dia inteiro fazendo isso. Eu posso ficar o dia inteiro cuidando de cachorro eu posso ficar o dia inteiro cuidando de criança, eu posso ficar o dia inteiro cuidando de idoso, é isso, quando você entende que você tem muito mais chance de ter sucesso fazendo algo que você gosta, o teu negócio tende a dar muito certo, porque você tá fazendo algo que você se dedica, que você não tem preguiça de fazer. E o que acontece, é, gente, com, com muitos empreendedores aí que acabam desistindo no meio do caminho, são aqueles empreendedores lá que empreendem nas modinhas, né? Ah, é moda de... vamos colocar o esquema de máscara, né? As máscaras que a gente tá usando. Não sei se vocês perceberam, mas surgiu aí uma infinidade de máscara, porque foi uma necessidade. As pessoas precisavam de máscara, então um monte de gente começou a vender máscara. Quem é que está se dando melhor com a comercialização de máscaras? Pessoas que trabalham com artesanato e costureiras. Por quê? Porque elas gostam de fazer isso. Elas fazem isso com amor, elas fazem personalizado, não é escala, tá? E hoje, cada vez mais as pessoas buscam coisas que são personalizadas, né? Então, esse foi só um exemplo de onde, de qual segmento que você pode abrir, né? Agora, nós vamos para outra perguntinha: o que? Aqui, gente, é a parte que você vai colocar a mão na massa mesmo, tá? Pra você poder se inserir nesse mercado que você escolheu. E como que a gente vai fazer isso? Essa aqui é a parte que eu mais gosto. Porque, de fato, essa é, é a parte que cabe a mim, né? É a parte que eu, Josi, venho desenvolvendo aí há alguns anos, que é... Você ir atrás de capacitação. Porque o que, que acontece? Vamos voltar lá para o exemplo da, da menina que gosta de criança ou da menina que gosta muito de cuidar de idosos. Você não pode só entrar no, no mercado de idosos. Você tem que fazer um curso para você cuidar de idoso. né Você tem que se especializar. É, para você cuidar de, de cachorro, por mais que você seja apaixonada pelos bichanos, você não sabe tosar um cachorro, né? Você não sabe dar remédio pro cachorro. A gente faz o que a gente acha melhor em casa, né? Mas quando você se propõe a trabalhar com isso, quando você vende o teu trabalho para alguém, o teu trabalho tem que ter qualidade. Porque é isso que vai diferenciar você no mercado. Quanto mais qualidade você entregar, mais as pessoas vão contratar você e mais as pessoas vão, começar, vão falar de você né, para o pro restante, para as outras pessoas. Então você precisa se capacitar, você precisa ir em busca de cursos, em busca de treinamentos... É, e aqui na internet tá, ó, tá lotado, tá lotado de treinamento. Você é só, você dá uma pesquisada, tem curso caro, tem curso barato, tem curso de graça, tem de tudo aqui. É só você buscar uma pessoa que você se identifica, que você gosta da narrativa dessa pessoa, você gosta da linguagem que essa pessoa tem e meter a cara, sabe? E, e em frente mesmo e, e fazer o negócio acontecer outra coisa que é muito importante que entra dentro dessa dessa questão né que é a parte de você colocar a mão na massa é você fazer a famosa modelagem que que é essa modelagem gente é modelagem ela entra na, na, na nomenclatura e nos termos que os empreendedores usam né então a modelagem é você conhecer o trabalho, basicamente, tá? É você pegar um, um, um empreendedor ou um empresário ou uma empresa daquele segmento que você quer atuar, você estudar sobre essa pessoa ou sobre essa empresa e você trazer aquilo que você aprendeu de melhor para o teu conhecimento, para para a tua estratégia, para o teu plano de negócios, né? Então, isso é a modelagem. Trocando por miúdos, imagine assim, você leu um livro e fez um resumaço daquele livro. Isso é modelagem, basicamente é isso. É você olhar o mercado... E você absorver aquilo que é bom, porque quando a gente lê um livro, a gente faz um resumo daquelas partes que mais encantaram a gente, né? Tanto que, às vezes, você pega um livro aí de 30 páginas e você faz um resumo de 5 páginas. É pouco? É muito pouco comparado a 30 páginas. Mas é o suficiente, porque essas 5 páginas... É exatamente tudo aquilo que chamou a tua atenção. É exatamente tudo aquilo que brilhou nos teus olhos. Então, essa é a importância da modelagem. É, e outra coisa que é muito importante... Essa é uma das, das funções que eu acho mais importante dentro de tudo isso que a gente conversou. É, e outra coisa que é muito importante... Essa é uma das, das funções que eu acho mais importante dentro de tudo isso que a gente conversou quando você decide mudar de vida e empreender, que é a pesquisa de mercado. Gente, quando a gente vai montar um negócio, essa pesquisa de mercado, ela também é conhecida como estudo de viabilidade. O que isso quer dizer? Quer dizer, assim, é você estudar mesmo o mercado que você vai, que você pretende montar. Então, imagine que você quer montar um asilo. Vamos colocar o exemplo do asilo. Mas eu vou dar outros exemplos, tá? Imagine que você quer montar um asilo. Você precisa buscar um bairro onde, onde tem uma concentração muito grande de idosos. Né? Porque, como que, como que você quer montar um asilo, por exemplo, num centro? Onde passa um monte de carro, onde todo mundo, onde só tem comércio. Não vai ter o teu público. Então, você tem que montar num bairro, onde é mais calmo. Né? Deixa eu dar um outro exemplo aqui também, para poder facilitar para vocês. Imagine assim que você quer montar uma creche ou um contraturno, né, para colocar as crianças lá depois da depois da aula. Se você escolhe um bairro bem antigo, um bairro velho da tua cidade, onde os moradores têm tudo 50 anos para cima, vai vai ele é o teu público alvo, você trabalha com criança você trabalha com creche, o lugar que você escolheu é gente velha, gente mais idosa, não vai ter criança para você, no máximo vai ter criança visitando o vovô e a vovó, mas não vai ter criança para ser né, o, o teu público-alvo. Então é isso que eu quero dizer com relação à pesquisa de mercado, tá? isso é muito importante. Porque isso, gente, é fator determinante para quebrar um negócio. Você montar um negócio num ponto errado. E um dia eu venho contar algumas histórias aqui pra vocês. Depois de tudo isso feito, alinhado, depois de você decidir que tudo que você tá passando hoje é provisório, que aquela sardinha daquele ônibus é provisório, que a tua família tirando sarro de você, dizendo que você é a ovelha negra, né, que você quer empreender, que você quer largar esse emprego aí maravilhoso que você tem é provisório, aí é a hora de você começar a colher os frutos da decisão que você tomou, né, da decisão de você ter empreendido. E quais são esses frutos? É você fazer o que você gosta, é você trabalhar muito, mas naquilo que você gosta e consequentemente o dinheiro vai vir para você. É você acordar de manhã feliz da vida, porque você tá indo pro teu negócio no qual você gosta de trabalhar. Tem coisa melhor do que isso? Mas, gente, tem coisa melhor do que você pegar o teu celular e responder uma mensagem assim... Josi, muito obrigada pelo, pela mentoria que você me deu, você me ajudou bastante. Eu não tava conseguindo resolver aquilo lá do meu Instagram e você me ajudou. Muito obrigada. O que você precisar, você pode contar comigo. Tem coisa melhor do que você pegar uma mensagem assim? E você responder? Não tem, gente. E isso só acontece quando você, de fato, gosta daquilo que você faz. Quando você empreende pra você. Faz um teste aí. Você que trabalha aí pra outras empresas. Você que fica aí com, com o celular da empresa de plantão. Porque você é o plantonista daquele domingo. Mesmo você em casa, você é o plantonista daquele domingo. E aí o cliente mandou uma mensagem. Ah, eu não recebi aquele meu produto. O meu, a minha internet parou de funcionar. Vai tentar responder essa mensagem para você ver. <risos> Como é diferente. Você não vai responder ela com a mesma felicidade de você responder uma mensagem quando você ama aquilo que você faz e mesmo quando você recebe uma crítica a partir de um trabalho que você ama fazer. Você não vai ser grosseira. Você não vai ser grosseiro. Sabe por quê? Porque você acredita no teu trabalho mesmo ele tendo uma falha, né? mesmo tendo acontecido uma falha no teu cliente e ele tá lá te mandando uma mensagem reclamando, você vai resolver com amor no coração, porque aquilo ali é o teu filho. Né? Aquele trabalho é o filho que você, que, que você pariu e é um filho que tá crescendo. E, e todo filho quando tá crescendo... Ele dá um pouquinho de problema, não dá não? A gente não tem que educar o nosso filho. A gente educa. A gente vai educando. A gente vai vendo ali as falhas que o bichinho tá tendo. A gente vai educando. Com a nossa empresa é a mesma coisa. Vocês conseguirem entender a, essa, essa analogia né, que eu fiz com relação às duas mensagens? Então é isso, gente. Quando você toma essa decisão né, de, de empreender... Vai ter muita coisa aí no teu caminho. Vai ter muita gente falando pra você. Você é doido? Onde você tá com a cabeça? Largando aquele emprego maravilhoso? E é isso, gente. A vida é isso daí. Quando a gente toma decisões, né? Quando a gente decide, ninguém segura, não. Ninguém segura. Porque você já, você já decidiu. Agora eu vou voltar um pouquinho lá pro começo. Quando você... Decidiu essa mudança na sua vida, pode vir um tsunami. Você vai continuar firme ali no teu propósito, porque você enxerga lá na frente, porque você já, você já aceitou aqui, né? É uma mudança de pensamento mesmo. Você aceitou aqui internamente e vai refletir no seu externo. E isso é muito interessante, sabe? Qualquer mudança que você tenha que você, que você venha ter na sua vida, acontece isso, essa mágica acontece. Parabéns por você estar aqui comigo, você deu o teu primeiro passo, tá? Fique de olho aqui no meu Instagram, fique de olho no meu canal do YouTube, nas minhas redes sociais. Toda a minha rede social é Josiane Amorim Oficial, olha só que maravilha.